Coisas que nunca mudam. A sensação de ver alguém feliz é contagiante. Esta é a nossa reação ao saber que já realizamos os sonhos de mais de 10 mil famílias portuguesas. Neste aniversário da TVI, ligue para o 761-100-900 e pode ganhar 100 mil euros em cartão. Porque na nossa festa o melhor presente é a sua felicidade. 761. Os melhores prémios por apenas 1 um euro mais IVA.